Belo início da, da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil, aqui em Santiago. No primeiro dia, 25 medalhas, 13 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze para a seleção brasileira. Competição boa, competição, tivemos 8 recordes de campeonato batidos, 7 deles por, por nadadores do Brasil. A competição começou logo com a vitória brasileira, os 200 metros nado livre, que vitória, Giovanna Reis liderando de ponta a ponta, ela que não teve dificuldade e não teve adversário. Até a Tayana Amaral, nadadora do SESI, ela que tinha feito o melhor tempo da eliminatória, acabou ficando por apenas alguns centésimos de fora do pódio. Nos 200 metros, Nado Livre a masculino, uma, uma surpresa para os brasileiros, mas não fora para a torcida local. Esse Eduardo Cisternas do Chile é um belo nadador, fez uma bela prova e ganhou com uma marca muito expressiva. O Brasil até acabou ficando com a prata e o bronze, Lucas Tudoras foi prata, Stephanie Steverick foi bronze, eles foram surpreendidos pelo bom nadador do Chile, que fez uma bela marca, um 1,55.70. A torcida aqui esperava um bom resultado do Eduardo, que também nada bem a prova de meta, mas optou por nadar os 200 livres e surpreendeu os brasileiros. O Tudoras até tinha o controle da prova, mas deu uma bobeada no terceiro 50, foi onde o chileno conseguiu abrir. 200 metros, nado livre, juvenil, B, feminino, foi o primeiro recorde eh, de campeonato da competição, batido pela Sofia Rondel, excelente marca, 2,0175, apagou um, um recorde da Delfina Pinacello, que era 2,0190 do último campeonato sul-americano. Logo na sequência, os 200 metros, nado livre, juvenil, B, masculino, este sem dificuldades, para o Gustavo Saldo, uma boa marca, bem expressiva, bela divisão de provas, fez 1,5176, e o Eduardo Moraes, Quase foi prata, no finalzinho acabou terminando com o bronze, perdendo um peruano ali na chegada. A prova começa uma série dos 200 medley eh, feminino. Na primeira delas a Stephanie Baldutini, que está doente, mas ficou com a medalha de bronze. A Luísa Lima, que não tinha nadado bem pela manhã, nunca tinha nadado abaixo dos 2,30, ficou em quarto com uma bela marca, 2,27,77. 200 medley de a masculino, Stephanie Stevenic na segunda prova do dia, sua primeira vitória e agora com um recorde de campeonato, um belo recorde de 2,10,09. Pagou um recorde que durava desde 2011. Os 200 medley juvenil B feminino foi a primeira prova da competição sem pódio do Brasil. A Laura Paludo foi parar na sexta colocação com 2,27. Na sequência, 200 medley juvenil B masculino. Prova que teve uma vitória de um nadador convidado, o Panamá. Ele na, venceu com 2,605. O argentino 2639. Aí foram tocados, executados os dois hinos nacionais. O Brasil, o Brasil acaba levando a prata com o, o, o Vitor Baganha. 2744 e o bronze com o, o Pedro Cristo. É, ambos ficaram ali na segunda e terceira colocação, mais ou menos na mesma marca. 2744-2767. Começamos então a série dos 100 metros na do Costas. Segunda prova do dia que o Brasil ficou fora do pódio. 100 metros Sando Costas ganhar a prova com um 5 16 A Tayara uh, Cardoso, que tinha sido segundo tempo nas eliminatórias, acabou com a sexta colocação. E a Nathalie Stephanie nadadora do Brasil, ficou na sétima. sem Sando Costas veriu a masculino. Aí, a medalha de ouro para a Argentina, foi o único nadador a nadar abaixo da casa dos 59 segundos. Foi aí a terceira prova do Lucas Tudoras, terceira medalha dele. Ficou em bronze, 1.00.95. 100 metros, nado costas juvenil B, feminino, vitória da Fernanda Celidônio, ela que nadou para 1.40. O então, Alex Assunção, outra nadadora do Brasil na prova, ficou na quinta colocação. Fechando os 100 metros nado Costas, talvez uma das melhores marcas do dia, excelente resultado e recorde de campeonato para o Antônio Rincon, nadador da Colômbia, fez um bom 56-56 e apagou um recorde que era do Henrique Martins desde 2009. O brasileiro Bruno Guerra ficou na segunda colocação com 57-81. Os 100 metros na do Peito Juvenil A ah, feminino, excelente prova. Que prova bem nadada pela pérola. Primeiro, baixou mais de um segundo, um segundo e meio, para fazer um 12,97. Novo recorde de campeonato, tá pagando um recorde que era da Gabriele Roncato, Um 13,10 desde 2013. Muito bom resultado, muito bem nadada a prova pela pérola. O 100 metros do Peito Juvenil A ah, masculino. Terceira prova do ah, stephanie Steverink. E aí, melhor marca pessoal, hein? Ele fez um 6,74, venceu. O recorde de campeonato era um 630, permanece com 630, mas foi um, um belo resultado o Stephen Stevenick. E olha, até nessa prova, o Thiago Simão, eh, outro nadador brasileiro, até chegou a um determinado momento que parecia que estava na disputa, parecia que ele lutaria por uma medalha, acabou na quarta colocação. O 100 metros peito, juvenil B, feminino, bela prova, bela disputa, duas nadadoras do mesmo clube, do Minas Tênis Clube, e no final, uma surpresa. Vitória para a Michelle Lise, ela que no final atropelou a Ana Vieira, a Ana Vieira tinha nadado muito bem pela manhã, um 11.84, à tarde fez um 11.70 e acabou surpreendida pela pela Michelle que fez um 11.58, ficou muito contente a Michelle celebrou duas nadadoras na casa do 11, dobradinha do Brasil. Dobradinha do Brasil também não 100m do peito juvenil B masculino, por sinal, nas quatro provas de peito, o Brasil venceu as quatro, fez dobradinha em duas e recorde de campeonato nas duas, e esse foi o recorde de campeonato o resultado mais expressivo de forma individual do Brasil, Vitor Pinheiro com o sem peito 1.286, um, o Fernando Santos ficou na segunda colocação 1.397. Um, Aí vieram os revezamentos. O Brasil venceu os quatro revezamentos sem dificuldade nenhum deles, bateu o recorde em três deles, bateu no recorde no 4 x 100 livros de voo feminino, 4 x 100 livros de voo masculino. 4% livre de juvenil B masculino. Só não batemos no juvenil B feminino e foi, foram por poucos centésimos. Dois revezamentos: quem eu mais gostei? Lucas Santos, que abriu o revezamento do Brasil. Juvenil B masculino com 50,92. Prova muito bem nadada, hein? 24,52 no parcial, 50,92 foi o melhor parcial. Brasil na liderança, disparado, uma bela competição, garotada animada. Uma competição muito organizada, um pouco demorada porque são muitas provas, muitas premiações, mas muito bem organizada. Foi um belo início de primeiro dia, campeonato sul-americano de veril de Santiago. A gente volta amanhã. Até lá.